Senhoras e senhores, sejam muito, muito, muito bem vindas a mais um chá com Vim, o derradeiro, o chá dos finalistas. E você está começando aqui a nossa entrevistada. Esse chá é a Aline Santos Ali, Aline que tem sete anos e vem de Dourados, Mato Grosso do Sul. Seja muito bem-vinda e parabéns pela final, Aline. Muito obrigada. Você prefere que eu te chame de Aline ou de Li? Dili, por favor. <risos> parece que Pode a gente me chama de Aline para estar tá brigando comigo. <risos> Pode deixar. É, gente, então tá. Antes da gente começar aqui a história com a Li, é, só para lembrar vocês, quem já assistiu o Chá nas outras temporadas sabe disso. O Chá com os finalistas, ele é um pouco, se você está começando pela Ali pela também. O chá com os finalistas ele é um pouquinho diferente, ele é um pouco mais quadradinho, tem um roteiro mais fechado, para que eu, sem querer, não favoreça nenhum dos finalistas. Então, eles escolhem o que, que eles vão falar e a bola fica muito mais com eles do que comigo. Antes da gente entrar na história da Li na temporada, já deixem o seu like no vídeo, se inscrevam no canal do VD, ativem o sininho para receberem as notificações. Vamos fazer o canal crescer. Gente, está crescendo, estou gostando de ver. Li... Esse começo é igual o do pessoal que, que não é finalista. Eu queria que você comentasse para gente como é que você veio parar no mundo dos jogos. Então, eu nunca tive contato nenhum com os jogos. É, o, o mínimo de contato que eu tinha era por causa do Alê, meu amigo, que ele aparecia na minha casa, às vezes, falando ali, eu preciso que você me ajude a é, fazer umas provas. Então, eu sabia que existia um mundo de, de jogos, por causa que ele jogava, mas eu não sabia o que, que ele jogava, o que, que era, como funcionava, eu só ajudava ele com as provas. O é... Alessandro Maldonado, né? Isso, Alessandro Maldonado, meu ah. baby. <risos> então aí eu sabia que existia esse mundo por causa dele. É... Até que chegou no final do ano no final do ano eu fui convidada para jogar Survivor eu não sabia o que, que era, o pouco que eu sabia foi o Ale que me explicou, ah, é assim, é isso e tal, Mas a gente pode até ver uma temporada para você saber como funciona. Eu comecei, não terminei, é, nisso eu falei assim, ah, quer saber? Eu vou aceitar para eu conhecer, então nada melhor que aprender jogando. E, então, a minha intenção real de entrar no jogo, é, de primeiro, foi apenas conhecer o mundo. E, e foi quando eu aceitei e comecei a jogar. E aí, olha onde estamos, na final. Gente, não é? Ah, chocada também. Massa. Li, a sua frase destacada no seu perfil é a seguinte. Sou uma pessoa oh, super, hiper, mega tranquila, mas se me tirar do sério, aguentem. Essa frase apareceu no seu jogo de alguma forma? É... Hum... Não necessariamente, eu acho assim que a única vez que eu me senti incomodada assim, é, foi quando mentiram pra mim, questão de votos que no, na aliança falaram que ia votar em uma determinada pessoa, eu fui na pessoa e os demais não foram é, eu fiquei chateada, mas eu me acalmei e pensei que tipo assim, eu precisava conversar para saber o porquê disso então eu não perdi o controle não precisei ficar com raiva ou extravasar a minha raiva por causa disso, sabe? E a outra, outra coisa que aconteceu, que eu fiquei mal também, foi quando eu levei os dois votos, um do J.J. e um do Bibito. Nesse dia eu chorei muito, eu fiquei com muita raiva, minha vontade no próximo CT era de tipo, assim, ganhar alguma coisa para acabar com ele, sabe? É, porque eu fiquei muito chateada mesmo. É, J.J. me explicou o porquê do voto dele sobre ter usado a palavra meio diucre. É, que não era atacando a mim, mas sim ao meu jogo, que ele achou que fosse, medíocre e tal, mas que ele esperava que eu explicasse meu jogo depois, caso eu chegasse na final. E ainda bem que eu estou aqui para poder explicar. É... Mas, assim, extravasar, extravasar eu não precisei. E menos mal, porque... Só comigo, né? <risos> mas foi basicamente isso. A plateia aparecendo aí. Tem plateia acompanhando esse chá, hein? Oi, <risos> é... Bom, agora Li, a gente vai para os momentos que você selecionou, vocês, cada um de vocês selecionou os momentos que eu pedi Para que vocês falassem sobre, sobre essas questões aqui no chá da forma como vocês quisessem uhum. E a primeira coisa que você selecionou foi social Sim é, Eu comecei falando, é, primeiro que eu citei, falei social Primeiro porque eu sou uma pessoa que não era absolutamente ligada a celular, a rede social, absolutamente, tipo, nem um pouco mesmo. Minha coisa era catar, assim, se eu precisasse falar com algum amigo meu, por exemplo, eu preferia mil vezes catar o celular, fazer uma ligação e resolver ali. Eu sempre achei que questão de ficar digitando e tal, era uma forma de você dizer uma coisa... E aquilo que você disse, a pessoa interpretar de maneira... É, não do jeito que você quis dizer. Então, eu nunca gostei de ficar tipo mais do que cinco horas, por exemplo, conversando com alguém. É, e quando eu entrei no jogo, quando eu comecei o jogo, é, num, num dia, tipo, teve 20 pessoas que foram adicionadas e todo mundo dando oi, assim, meio que me desesperei, sabe? Porque... Como eu não sabia você? o que fazer naquele momento, uma pessoa que, tipo assim, não gostava nem um pouco de, de, de digitar e conversar e eu ter que fazer aquilo naquele momento. Vai? E foi quando eu comecei a pensar, eu falei assim, eu preciso me, me, me ligar e me pegar em alguma coisa. Eu não sei se eu sou boa em provas, eu não sei no que que eu sou boa, então vamos começar com o social. E foi o que eu fiz. Eu comecei a conversar com todo mundo, eu criei alianças nos primeiros dias com pessoas, é, então, o meu social de primeira instância foi o que eu mais arrisquei fazer. Então, eu acredito que foi uma coisa importante para mim. É. É, é isso, concluiu? Uhum. Essa parte? Tá bom. É. A segunda parte que você. A segunda, o segundo destaque que você fez foi a habilidade em provas. Ah, tá. Primeiro que me dizer que. Então, é... Eu sou muito ruim em prova, Olha. eu percebi isso no, até, o, até agora, até o último CT. É, provas, eu acho que eu me dei bem mesmo e foi o que eu mais fiz, é que eu percebi assim, a galera, é, eles queriam pessoas, eu percebi assim, que eles meio que excluíam ou fa, tornava alvo aqueles que não tinham muito social, então, teve até uma época em que eu peguei e dei uma distanciada de alguém, três pessoas vieram conversar que, tipo assim, eu seria um alvo por eu não estar tá conversando, ou por eu ter conversado pouco. Então, eu me apeguei nisso e fiquei, tipo, conversava todo dia, eu puxava a conversa e tal. E é, na questão das provas, é, que eu vi também que eles precisavam, que, tipo assim, pessoas, e sempre comentavam, a ah, gente, fulano não está indo muito bem provas, porque, tipo, acompanhavam no ranking, né? É, fulano não foi bem em prova, Matheus não tá indo muito legal em prova, Leonel também não. Então eu falei assim, gente, então eu vou, vou focar nisso, vou batalhar nisso, para eu pelo menos conseguir uma colocação melhorzinha, assim, nas provas que eram em conjunto. E eu me, me destaquei em algumas provas, assim, é, tanto aquele da árvore lá de contar os quadradinhos, inclusive foi muito engraçado, porque eu, eu quero, inclusive, contar isso agora, porque foi muito, muito, muito na sorte. Era a árvore e eu tinha que contar as, os pontinhos verdes da árvore E eu contei os pontinhos azuis Porque eu não sei, na minha cabeça, louca, achando que tinha que contar pontinhos azuis Eu contei azuis e joguei os 407 Pouqui, Faltando, sei lá, um minuto que eu fui reler a prova e ver que eram os verdes E não tinha tempo mais para contar tudo de novo E eu joguei a quantidade de azuis e foi, tipo assim, quase gabaritei o... <risos> a árvore então, assim, depois disso, é, todo mundo, tipo assim, nossa, Linda, você foi muito bem, blá, blá, Então, eu me apeguei a isso, em tentar me destacar na prova em grupo, e é, ficar, tipo assim, numa posição boa. É, aí eu fui onde, na prova também das missões, eu me acabei de fazer aquelas missões e dei a vitória para o meu grupo. Na do, do clickback lá, eu bati tanto, querendo poder mais no meu celular lá e também fiquei na boa colocação, fiquei em segundo um lugar de melhor, é, melhor batidas lá. E foi isso, eu tentei me destacar, destacar nisso. Nas provas certo. em grupo. Muito bem. Terceiro ponto que você destacou foi escolhas difíceis na merge. Sim. É, quando aconteceu a merge, Matheus, sim, em seguida ele veio conversar comigo pra gente flipar, sabe? E ele, até então, todos já, basicamente, haviam percebido que ele não estava mais jogando com a gente. Inclusive, desde, eu acho, acredito, desde a prova das missões, que ele pegou e não fez e tal, a gente quase perdeu por causa disso. É, então, quando ele veio conversar comigo, eu tive, eu tive duas escolhas. Me manter ali com o pessoal que já haviam mentido para mim questão de, de votos é, ou ir com o Matheus e tornar o outro grupo uma maioria e eu ir com ele até a gente ver onde a gente da, onde daria. É, então eu pensei que eu poderia usar do, da, minha, da minha amizade, da minha da confiança do Matheus comigo. E decidi ficar onde eu já estava. E, ao mesmo tempo, consegui jogar dos dois lados. Então, foi uma escolha difícil por esse motivo. que eu tive que escolher também estar com o Matheus, que era uma pessoa que estava comigo, ele seguindo nós dois estávamos juntos, jogando juntos até ali, ou ficar onde eu já estava. E eu decidi ficar onde eu já estava. E, em consequência, eu usei da minha amizade com ele, da confiança que ele tinha, para a gente conseguir derrubar e jogar ídolos do outro grupo fora. É isso? Mais alguma? Ou, ou, ou é, é isso? Acho que é isso. Tá bom. É... O quarto ponto que você colocou foi transporte de informações. Isso. Foi quando o é, Matheus continuou tentando me levar para o outro grupo e eu não deixava claro para ele que eu fliparia. É, não, eu deixava, assim, subentendido para ele que eu fliparia, que eu tava junto com ele, jogando com ele. Então, eu nunca cheguei nele dizendo, ah, Matheus, é... não, não tô afim. Eu levava isso até na hora do CT, que eu jogaria com ele sim. obtinha informações que a outra tribo é, trocava com ele, ele me passava e eu passava para minha outra tribo. Isso aconteceu umas duas ou três vezes que foi quando eu, eu, o pessoal a gente conseguiu enganar o pessoal para eles jogarem o ídolo fora. Então, eu fui meio que, tipo, estava no meio entre as duas coisas, eu consegui ter informação daqui, jogar lá e tal. Assim. É e o quinto ponto que você escolheu destacar foi contenção de danos. É. é contenção de danos foi em relação a, a, a Victor que foi a saída da Gil. É, Giovanna, Nath e eu, nós tínhamos uma ligação muito próxima, só que Nath e a Gil, em um momento, ela começou a trabalhar e tal, que ela conseguiu é, uma um coisa no emprego dela lá e tal, e ela realmente deu uma sumida. É, só que nunca foi motivo para mim é, desconstruir a minha aliança com a Gil por causa disso mas para o, o restante, do, pro restante do pessoal foi. É, então, no, no nosso grupo, inclusive, era um grupo que nós criamos, e a gente até colocou o Bibito e o JJ junto, porque nós queríamos votar com ele para tirar o Victor. E, e na hora que todo mundo, que todo mundo votou, é, eu descobri que o pessoal tinha mentido. E eu, eu, eu fui sozinha, com o JJ e o Bibito no Vitor. E os demais foram todos em Giovanna. É... Aí, na hora, eu me desesperei. Eu falei assim, puta merda, né? Agora eu me lasquei porque Vitor vai, vai descobrir que fui eu, vai ficar chateado. E agora, o que, que eu faço? Em seguida, o Vitor veio falar comigo. E eu perguntei se ele estava bem. Ele disse que não. Ele falou assim, não, não estou bem. É, você votou em mim. Aí eu falei assim, oxe, menino, tá doido? Eu não votei em você. É, meu voto foi. Em, acho que foi em Bibito. Foi, foi, foi em Bibito, isso. Meu voto foi em Bibito. Aí ele, nossa, ali, me desculpa. Eu achei que tivesse se você tivesse votado em mim. Ah, não. O voto, então, foi. Os três votos que eu recebi, então, foi DJ, Bibito e Giovana eu Falei, sim, deve ter sido em mim, porque eu não fui. Aí ele me despediu desculpa. Ele falou que ele ficou nervoso e tal. E aí ele tinha entendido que teria sido meu voto. Aí eu falei, sim, que não. Então, eu consegui ali na hora, porque eu tinha, eu tinha duas escolhas. Contar que eu realmente tinha votado nele e pedir desculpa e tentar fazer que eu não virasse um alvo dele, ou mentir, que seria falar que o voto que Giovano tinha dado seria meu. Então, tipo, eu meio que troquei os votos para tentar conter os danos com ele e fazer com que eu e ele... assim a gente... Porque a gente conversava, a gente tinha uma conversa legal, a gente conseguia conversar sobre votos e tal. Então, eu não queria destruir isso por causa de ter votado errado. E foi isso. Certo. Li, é, essa pergunta eu fiz para todo mundo que passou por aqui, e quer dizer, no caso dos eliminados, eu acho que ela faz bastante sentido, porque alguma coisa fez com que eles não chegassem onde vocês estão. Mas, no caso de vocês, eu também queria saber se tem alguma decisão que vocês tomaram durante a temporada que vai assombrar vocês quando vocês se lembrarem. Alguma decisão que vocês tomam, tomaram que vocês acham que vai assombrar vocês quando vocês estiverem lembrando do jogo. Decisão? Olha, eu acredito que não. Decisão minha, acredito que não. É, teve até uma pergunta parecida lá, que se eu, se eu me arrependi de, de alguma decisão que eu, que eu tenha tomado durante o jogo. Eu não me arrependo de nenhuma decisão, então eu acredito que nada que eu fiz é, me assombraria. É, eu menti quando eu precisei mentir, eu omiti quando eu precisei, omitir para eu me manter no jogo, sabe? E eu fui muito clara quando eu disse que eu faria de tudo para manter a, as pessoas que estivessem jogando comigo é, sem salvas Então o que eu fiz foi pra isso Então não me arrependo não Assim, eu fico triste pelo, pelo fato de Em diversos momentos, pessoas que eu confiava muito Terem mentido pra mim é, E eu chegar a votar sozinha Mas fora isso Independente se eu soubesse Que eu seria a única pessoa a votar Eu não me arrependo de uma decisão que eu tenha tomado não Certo é. Bom, muito bem. Agora é o momento que eu pego vocês de surpresa, que eu não falei para vocês que, o que, que vai acontecer agora. É, é, e é o seguinte, eu quero que você imagine agora que a temporada de Tortuga estava passando na TV, estava sendo televisionada, todo mundo assistindo tudo que vocês estavam fazendo. Como que você acha que iam mostrar a sua personagem? Como que você acha que ali ia ser exibida para o público? que as pessoas iam perceber você no jogo. Olha, eu acredito que as pessoas veriam... me veriam como uma pessoa ingênua, que não sabia muito bem o que estava fazendo, mas que ao mesmo tempo estava tendo muita sorte. Mas a minha sorte, ainda assim, eram por, por atitudes que eu, que eu tive. Então, não era totalmente uma sorte. É, me viria uma pessoa... Forte por eu poder ter, ter conseguido conciliar tanto a emoção quanto, quanto o jogo mesmo em si, então eu consegui usar de estratégia. Então, eu acredito que eu fui uma pessoa estratégica assim. Então, seria, seria isso. E uma pessoa muito amorzinho, gente. <risos> tá certo. E você acha que nessa final que se formou, que o público de casa estaria torcendo por você? Eu acredito que sim. Ah, tá certo. É isso. Viu? Nem doeu. Ai, Bom, não. É... Agora, aquele quadro que eu adorei, que ele voltou finalmente. Eu tava com saudade. Vocês que já acompanham o Chá também há mais temporadas, provavelmente estão com saudade dele também, que é o Tacando Alvinho. Tacando Alvinha era um quadro que original, originalmente nos chás das temporadas anteriores ele servia para que a pessoa que foi eliminada tacasse um alvo em alguém que ainda estava no jogo e dissesse por que aquela pessoa tinha que sair a qualquer custo. E a gente tirou porque esse quadro ele dava uma pequena interferida no jogo de quem ainda estava jogando. Mas agora o jogo já está colocado, as cartas já estão na mesa e vocês podem tacar alvinha, até devem porque só um vai ganhar, só um de vocês vai ganhar o jogo. Então, eu queria que você tacasse o Alvino, seus dois concorrentes e dissesse por que, que eles não merecem ganhar o jogo. Vamos começar em ordem alfabética pelo Leonel. Por que, que o Leonel não merece ganhar o jogo? Eu vou ser assim, bem curta. Eu acredito que o Leonel não deva ganhar o jogo porque ele não fez muita coisa. Ele foi uma pessoa assim que eu que eu vejo que ele foi ficando. Então, eu, eu me vejo uma pessoa que eu fiz bastante coisa. Inclusive, eu acho que eu, eu escrevi cinco laudas e ele deve ter escrito uma ou duas. Então, levando mais, mais ou menos por isso, é, eu acredito que ele não fez mais do que eu. Então, ele não tem que ganhar. Certo. E por que, que o Lucas não deve ganhar o jogo? É, tem coisas que o Lucas escreveu é, no depoimento dele que eu não me recordo agora, mas eu lembro que eu comentei logo em seguida com um ali assim nossa cara ele tá mentindo sobre isso, só que eu não me lembro o que que era agora. Então eu acredito que ele esteja é, mentindo sobre coisas. É, ele também não não não fez um, um jogo um jogo tão estratégico e tão perfeito assim como ele quis transparecer em seu depoimento. Então eu acredito que ele não não de, deva ganhar por isso. E em vários momentos que inclusive eu disse no meu depoimento que Lucas era uma pessoa que ele, o tempo todo estava instável demais. Teve uma, tinha horas que ele falava que eu não conversava muito com ele, então eu era alvo. Outra hora ele queria se juntar com a gente para poder votar em, em alguém. É, outra hora ele falava assim que eu estou surtando porque eu não acredito mais em ninguém. Então assim, era uma pessoa que, que foi o tempo todo jogando assim completamente instável e não sabendo muito sem saber muito o que estava fazendo é, eu eu pelo menos eu tinha uma visão e eu joguei com pessoas o tempo, com as mesmas pessoas o tempo inteiro, então eu acredito que ele não, também não devo ganhar por isso muito bom agora, Li é, são as considerações finais, então se você quiser comentar mais alguma coisa sobre o seu jogo você fica à vontade, pode explanar agora o que você quiser, se você acha que você comentou necessário, é, você pode se despedir das pessoas, fazer agradecimentos, enfim, deixar seu recado final. Oh, sobre o meu jogo, a única coisa que é, eu vou falar, e eu acredito que eu vou, vá, vá falar na, nas perguntas que tem lá ainda, é que muitas coisas que eu disse, inclusive que eu escrevo, é referente à minha perspectiva de jogo. A, por exemplo, uma pessoa disse algo para mim e a pessoa pode agora dizer, falou assim mas não foi isso que eu disse, mas aquilo que ele disse para mim, e eu, eu entendi daquela forma. Então, é, eu só queria que as pessoas soubessem disso, que coisas que eu vá falar é, é, é exatamente pelo aquilo que eu interpretei de, do jogo e do, daquilo que a pessoa falou para mim. É, e é só isso, de jogo, do meu jogo, da minha defesa é só. E eu queria agradecer aos moderadores. É, eu estou extremamente nervosa por causa do chá. Estou ah, feliz por ter te conhecido. Eu achava perfeito, o chá, sabe? E aí eu fiquei olá. muito feliz. Que e quem que... mais, estou mais feliz ainda por estar fazendo o chá com você, sendo uma finalista. É, espero que eu seja vencedora. Estou torcendo por isso. Mas é isso. Muito obrigada a todos. Obrigada às pessoas que estão torcendo por mim. Obrigada às perguntas. Está me fazendo ficar, comer quase todas as minhas unhas, mas tudo bem. E eu tô feliz, apesar de... Independente do que for acontecer agora, eu tô muito, muito feliz. É, você está com torcida organizada, né? Pergunta se a é torcida organizada quer dar um beijo para a plateia. Oi? Você não, tá não com que torcida que... organizada aí, né? Ah, você pergunta se a torcida quer dar um oi para a plateia? Ah, é verdade. Eu quero. Pode perguntar se o Ale quer dar um oi para a plateia? Amigo, vem cá. Oi, amigo. Oi, amigo. A minha torcida, gente. <risos> tá bem? Tá orgulhoso da sua amiga? Tô bastante. Ah, eu Espero adoro. que ela mais ainda. Eu adoro essas pessoas que têm torcida organizada e visitam ah, o meu <risos> Beijo, todo amigo. dia de prova, eu um era muito péssimo na casa dela ótimo era só pra você dar um closezinho mesmo, amigo um beijo beijo, beijo, tchau Li, muito obrigado pela pelo, obrigado. pela conversa foi ótimo, obrigado pelas palavras também pelo carinho com o chá é sempre muito gostoso receber esse feedback de vocês eu fico sempre ansioso para conversar com todo mundo assim, eu sei que ninguém fica ansioso para conversar comigo mas eu tô sempre ansioso para conversar com as pessoas e, assim, é, parabéns pela sua trajetória. É, um ótimo FTC, que seja um FTC bem disputado, bem, bem gostoso para a gente assistir, que vocês mantenham também o nível, tipo, sempre a tranquilidade é, e que vença aquele que convencer melhor o júri. É só a opinião do júri, tá certo? Gente, para vocês que estão é, nos assistindo, se vocês começaram por aqui, tem dois finalistas do lado esperando para vocês assistirem, então corram lá. Se vocês estão assistindo o Dali por último, a gente fica por aqui nessa temporada. Vamos ver aí se teremos contrato renovado ou não. Mas por enquanto eu só posso deixar um beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!